Este é o programa Minutos Qualivida e nós vamos falar sobre motivação. Nós convidamos a doutora Ruth Grans, que é doutora em Business, Master Coach e Fisioterapeuta, para falar sobre motivação. Doutora, o que eu faço para me motivar se eu estou desmotivado? Bom dia, Milton. Agradeço a participação. Bom, motivação. Eu sempre falo o seguinte, quando eu venho conversar, ou estou nos treinamentos falando de motivação, o que te faz, que te leva a levantar todas as manhãs da cama? Não vem falar que é despertador. Uhum. Despertador ele pode tocar, mas se eu vou levantar ou não, é uma escolha. Aquela vontade de sair da cama, né? Sim, é o que te leva a fazer algo. A motivação, ela está relacionada ao meu desejo, à minha busca. Por isso a gente sempre fala, quem não sabe para onde vai, se não tem destino, qualquer lugar serve. E qualquer lugar significa chegar a lugar nenhum. Uhum. Então, a motivação é aquilo que eu busco. É, o que me faz é, buscar alguma atividade? Eu trabalho para quê? É simplesmente para pagar conta? Não, a gente tem que pensar que o seu trabalho é além de pagar conta. Quando a gente trabalha, a gente tem que buscar alguma coisa mais prazerosa, porque fica, aí sim é onde entra a nossa motivação. Tem as contas, tem as obrigações, mas também tem que se pensar em algo prazeroso. Algo prazeroso pode ser, às vezes, uma coisa simples, né, Simples, umas coisas simples de um, um churrasco até, uhum. no final de semana. Motiv... Mas, por exemplo, eu tô no meu emprego, tô lá meio desmotivado, mas também não consigo mudar de emprego, como que eu posso procurar uma motivação dentro daquilo que eu tô fazendo, por exemplo? Geralmente, quando a gente fica desmotivado, é porque tem algo dentro de um emprego, é porque aquilo não está satisfazendo a, os nossos desejos, a nossa ansiedade, as nossas competências, aquilo não não não, não traz algo que precisa, né? Que mais a gente quer mais. Uhum. Eu tenho que buscar o que aquilo que eu posso pode me despertar, né? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu tive uma época que eu precisei fazer vários plantões seguidos, eu precisava fazer uma viagem e para eu fiz um acordo. O acordo era eu teria que fazer todos os feriados até a período da viagem, então todos os feriados do ano eu faria. Uhum. Cada fere... primeiro feriado foi bem, segundo, quando chegou um ponto que eu falava assim, é por uma boa causa, é por uma boa causa. Porque era desgastante 24, 48, 72 horas de plantão. Mas eu tinha um objetivo. A motivação, aquela questão do emprego, você tem que achar um objetivo. Então, às vezes, a gente se acomoda. E quando se acomoda, não acha algo para fazer a mais. Porque assim nós seres humanos nós temos uma tendência à acomodação, mas quando nós estamos na fase de insatisfação e desejo nós vamos em busca. Hum. Então algo nos, me faz sair daquela zona de conforto e procurar por, por algo, por uma coisa a mais. E aí que vem a minha motivação, porque a motivação é interna. Ninguém põe motivação para você. Eu posso trazer um estímulo para você que te leve ao interesse de buscar e fazer. Mas a motivação tem que vir aqui de dentro, tem que partir de mim. Mas da onde que eu tiro se eu estou desmotivado, por exemplo? Desejos, objetivos. Lembrar do, do que que eu gosto, na verdade, Sim. porque a gente esquece Como, também. É, né? a, gente, a gente acaba levando muito em consideração aquela situação, mas esquece muitas vezes de colocar um propósito. Uhum. Quando nós temos um propósito, você se move em direção a esse propósito. Às vezes, pelo que você está falando, é assim, às vezes esquece de parar para pensar. O que, que eu estou fazendo aqui, na Sim. verdade, por que, que eu estou aqui? né? Acho que no dia a dia, não é que isso? Entra numa rotina de trabalho que você não sabe nem por que você está trabalhando, muitas vezes. Uhum. Só pensa que é para pagar a conta. Uhum. E não tem objetivos a mais. E então, é, entra na zona de conforto que a gente fala, na acomodação, e entra onde é o problema muito maior, na né? frustração. E o primeiro passo, então, é essa. Para para pensar, né, doutora? Para para pensar, crie objetivos. A gente sempre fala o seguinte: escreva uma missão. Qual é o seu propósito de vida? Quando a gente tem um propósito de vida, você trabalha em pro é seu propósito de vida. Quando nós não temos um propósito, qualquer coisa que se faça, ela não tem ação. Não, Aí não a, tem... a coisa vai passando, eu vou deixando para lá, não, vou, não paro para fazer essas perguntas, né? Sim. Isso é constante, eu tenho que fazer isso constantemente. Constantemente. Constantemente, porque a minha missão é uma, mas as necessidades que acontecem no dia a dia são várias. Então eu tenho que ir trabalhando em cima dessas necessidades que ocorrem no dia a dia, buscar objetivos, buscar propósitos. E às vezes também essa pergunta pode ser diária, pode ser mensal, pode ser anual, né, acho que vai isso varia também, né? Varia. Eu, você falou até a questão do trabalho. Muitas pessoas às vezes levantam de manhã para ir trabalhar, e vão trabalhar mal-humoradas, com bronca, porque tem que trabalhar, não, não tem motivação nenhuma. Mas ela não acha um objetivo, ela acha só aquela questão da rotina. Da de, rotina. Da rotina. Você então, tem que encontrar um objetivo que te leva até aquele trabalho. Pensar por, pensa, por que, que você alguma vez pensou em fazer aquilo, né? Sim. sim. E se aquele trabalho não se encaixa mais, procure algo que possa parar e pensar. O que eu posso fazer? Né? Qual a mudança eu posso aplicar aqui que vai satisfazer muito mais a minha necessidade, a necessidade da instituição, as minhas competências vão poder ser colocadas em práticas, porque a gente entra muito nisso também. Se a sua necessidade como ser humano está sendo solicitada a quem está onde está a sua capacidade, também não tem motivação para se fazer. Uhum. Então tem que buscar alguma coisa a mais. Enfim, na verdade é um processo constante de perguntas e, bu e buscar respostas, né? e de reflexão também Sim, né? sobre reflexão. o que está falando. Reflexão. É o tempo todo refletindo e sempre buscando objetivos. Ah, eu alcancei um objetivo. Ah, então agora eu tenho que buscar outro. E sempre fica claro uma coisa. As pessoas se pegam muito nos objetivos materiais, uhum. nas conquistas materiais. Mas não são essas que dão essa satisfação. São as conquistas pessoais. Tanto que se você pegar a pirâmide de Maslow, que mostra as nossas necessidades básicas, que é fisiológica, social, que é confiança, amor, é, segurança... A última é autorrealização. Hum. Então, quando a gente chega num ponto que você não se sente autorrealizado, não tem nada que busca, Então, você tem que buscar as coisas que te auto-realiza. E essas coisas não se chamam é, produtos materiais. Ah, ótimo. Então, doutora, obrigado. Enfim, é um tema longo, mas é, eu acho que a ideia é trazer perguntas para gente, né? Sim. Muito é despertar obrigado. realmente o interesse e a, vontade, e a busca pessoal. Né? A busca pessoal porque não é o outro que traz para você. É a gente que desperta, que desperta essa vontade. Nós Bom, mesmos. Então obrigado. Eu agradeço. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Qualivida.